Fala rapaziada, beleza? Bruno Clash aqui hoje com um vídeo de Brawl Stars Numa zoeira, galera, não é um vídeo normal, é um vídeo de zoeira e eu trouxe meu mano King Joy pra fazer essa zoeira comigo Não sei quem vai ser mais trollado, mas vai ser engraçado, né Joyzão? Exatamente, a gente tá nas trollagens mais insanas aí, como vocês já puderam perceber, né? Exatamente. O que será que o Brunão preparou agora pro Brawl, né? Bora Exatamente conferir. Olha, eu vou deixar na descrição aqui dois mais dois vídeos que a gente fez de trollagem Dessa vez foi no Clash Royale, mas tá muito engraçado de ver então cola lá depois, tá top também pra você entender aí a zoeira que a gente tá fazendo. Vamos lá, Joyzão? A gente vai jogar um combate e a primeira Bate metade... Duplo. Combate duplo, exatamente. A primeira metade do, do combate, até, até ficar cinco vivos somente, o Joy não pode matar ninguém. Vivo e aí, vivos. quando eu ficar cinco vivos, você pode matar e eu não posso. Nossa! Beleza? Ah. <risos> Mas eu posso ir pegando nas caixas, que pegar a caixa. Pode Bora. pegar ult, dar dano, só não pode matar. Se matar, a gente os dois vai comer pimenta zica da balada. Pura. O que sem a gente nada. dá agora, hein, Bruno? Exatamente. Nossa, pimenta brava, né? Meu Deus. <risos> então eu já sei que a gente não vai querer isso, né, rapaziada? Então. <risos> vamos puxar a partida e vamos ver o que vai acontecer com um bate duplo na zoeira. Lembrando, o Joey não pode matar ninguém, hein? Só eu por enquanto. Quando bater cinco vivos, aí ele mata e eu não. Ih, tá. Eu vou ficar aqui correndo, coletando caixa. É, cinco vivos, na verdade, né? Como é combate duplo, leiam é, quando for a... Quando sobrarem duas duplas, ou três, você acha melhor? É, duas ou... é duas, três, né? Três, metade é três, né? É. Vai ter que ser, né? Não tem jeito. É. Então, por como... enquanto... É, até porque a primeira parte demora um pouco mais, né? Ó, vamos lá, hein? Quando sobrar três equipes, o Joy que mata... Nossa, eu tive a chance ali de matar um agora. Nossa. Eu vou te dando um suporte de leve, tá, Bruno? Opa, deu ali, bateu ali, hein? Olha lá, ó. gente ó. Né? Opa. Escapamos, escapamos. Só vou te dar naquele suporte de leve, porque eu não Ai, posso eu matar. Tomei. Ui, não pode tomar, não. Ai, vou morrer. E, se, e agora você morreu? Não, não morri, não morri. Não morreu. A gente você não dá pode matar, não. o famoso vazai né, né, Bruno? Né? Você não <risos> pode matar, não. Tem que, se, eu, se eu morrer você tem que ficar só fugindo, e Só fugindo. Não pode matar, não tem que dar E dano, ninguém mano. morreu, né, cara? É ninguém, mano. Começo é bem doido, ó. Ai, ai, nossa! Eita, vazei! Ai, caraca, ah. não deu nem pegar o seu, mano, foi mal. Não, mas você vazou, amigo. Agora. Caramba, tem cinco duplas na moita, cara. Tem noção? Só a gente dando a cara a tapa ali. Nossa, é mesmo, mano. Caraca, ai, morreu uma, aí. morreu uma, hein? Morreu uma. Olha lá, vai nossa, será um é que dá tempo da gente pegar? Eu acho que tem um cara bem aqui, ó. É um Squeak, né? Ih, vamos lá, ó. Nossa, eu quase matei ali. <risos> Ai, morreu. Agora é você que mata. Eu Agora vou pegar é a culpa pra você ficar forte. Beleza. Peguei quatro aqui, ó. Eu vou dar uns dano ali pra tentar ajudar, ó. Nossa, Boa, quase Boa morreu pro vi. outro cara lá. Morreu pro Edgar. Nossa, tamo com três. Vamos que vamos. Você tá forte, hein, Bruno. Tamo fortinho. Só que eu não posso matar. Eu tenho que controlar até isso. Nossa, tomei dano. Hum. Caramba, a gente tá meio no meio aqui, né? É, tá meio perigoso ali. Não, não, eu vou sair do meio. Aí, Ai, quase aí. matei o um maluco ali, sobrou 400 de vida. Ah, morri, Bruno. Nossa, não é um river, não. eu vou pegar o um negócio só pra ninguém me matar, porque senão vai ser osso. Você precisa carregar uma ult, pra qualquer coisa você pular também, né? É, então. Aí vai vir, vai vir o combate. Olha aí, ó. Ganhamos já pelo menos, hein? É, ó. Conseguimos somar Eu não posso os matar. Né? Eu não posso matar! <risos> eu não posso matar! <risos> É muito troll, velho. É ué. muito troll. E agora e o aí... Joey que pode matar voltou com nenhum, nenhum negocinho. E ele tava com 22, mano. Mano, absurdo, absurdo. Ficamos em segundo, velho. Mas ficamos em um segundo. Na... Pegamos sete. Ô, oh, peguei sete aqui. Tá bom, mano. Foi mano. bem, foi bem. Bora mais uma? Vamos. Se vamos é joga agora, a gente vai mudar o modo. Agora vai ser modo mistério. Ah, boa. Vamos ver o que vai acontecer. Depende do mapa e do que que é, né? A gente vai ver. Tá. Bora Mas lá, a, então. gente vai... a gente vai manter essa regrinha, né? Manter, manter, manter. Tá bom. Então, que vamos lá. Você que vai finalizar depois no final. Mano, vai vir com Agora, dois, dependendo do modo que cair, eu acho que vai cair em modo de 3 e 3, até a metade do tempo, é, é, você não pode matar. Boa. E na, na metade final, eu não posso matar. Ah, se for um Fechou? futebol, eu posso fazer gol, pelo menos. Gol pode, só não pode é. matar. Beleza. Não, nossa! Eita, danado! Eita! <risos> Caraca, nossa que lascou, né, cara? Ó, são dois minutos, então até falta, quando tem um minuto a gente tem que trocar. Beleza. Nossa, cara. Nossa, não dá pra ver nada, mano. Meu Deus. Brawler mais aleatório possível pra esse mapa, cara. Nossa, mano, é muito louco. Você não sabe onde tá os caras. É. E <risos> o, o Brawler não ajuda nada, né? Nossa. aí eu quase matei. Ai. <risos> <risos> Se eu matar eu já estrago o vídeo Nossa, Matei, bate... matei Opa, é. vou tentar matar o outro ali Matei, ae Boa, Boa Agora tem que ficar esperto, que 25 segundos pra... Boa, Aí você tenho... vai eu... matar você é. Deixa eu ver se consigo matar Dá tempo ainda, dá tempo Eu matei, Brunão Você matou? <risos> <risos> Mentira Ah, não acredito, mano O Diogo vai ter que comer pimenta <risos> Ah não, mano. Eu matei também ah, não, mas eu podia, eu podia. Um minuto e 3, eu podia. Agora, ai, que você, é, agora você pode matar. Mano, e eu não posso. Mano, eu tô muito lascado, cara. Você tá ferrado, mano. Mas aí. Nossa, nossa, cara. Nossa, eu não posso matar, ó. Tem que só dar dano. Mano. Nossa, ferrou. Ah, não, mano. Mas Olha, tem pimenta as, pimenta, de hoje. as pimenta daqui é muito forte, cara. Pra quem não sabe, galera, a gente tá viajando, né? A gente até comentou no outro vídeo. Nossa. E a gente tá num lugar aqui, tipo, que as pimentas é muito, muito forte. Muito braba, mano. né? Mano, eu tô fugindo, porque os caras que eu tô vindo pra cima de mim tá sem vida. Eu não posso matar? E eu tô com mano, cinco poder, estrelas, você mano. Você pode, hein, Bruno? <risos> e e aí, hein, mano? Ixi, Joey, nós vamos perder, mano. Nossa, perdemos muito. Man. Nossa, e agora? Ferrou. Mascou tudo, Brunão. Eu vou, eu vou ser amigo, Joey Vou ser amigo Vou tentar matar <risos> alguém Ou eu não vou conseguir Não vou conseguir Nem querendo <risos> Meu Deus, mano Nem querendo eu conseguir matar, mano Meu Deu Deus muito céu. ruim, mano Olha, hum. no final ainda quase É, mas tava 24 Meu Deus Eita, quem quer ver o Joey comendo pimenta? Já <risos> se liga aí. Nossa, mano. Vamos mais um, Bruno? Meu bro? Deus, bora Ainda dá tempo de me ferrar ainda É, exatamente E assim, ó Tipo é... Vambora, vambora Vambora embora <risos> hum, a gente caiu no mapa... Será que é o mesmo mapa? O não, mapa é aleatório, malu... né? É aleatório, aleatório oh Caraca, nossa. pior mapa que a gente podia pra esses Brawlers Mano, eu vou ter que comer pimenta, cara O Joey vai ter que comer pimenta Nesse lugar que a gente tá, que a gente não vai falar até vocês lá nem ver, hein? E lá ver a gente É, eu vou postar lá no Insta, né, Brunão? Exatamente é o, único... é o único jeito, meu Deus, cara Ixi e a... Ai, agora eu não posso matar de novo, né? É, agora Só ainda de... não Mano, Mano. não você vai é comer eu... buça e <risos> Eu vou querer dar um suporte aqui. E matei, aí matei. Veio, veio aquela insanidade de querer matar os caras. Olha lá, quase que eu acabo matando. Nossa. <risos> Suportezinho de leve. Matei Nessa matou. daí eu me lasquei. Ah, caramba. aqui são um minuto e meio, tá? Então é três minutos. Então meio é, é um minuto e meio. Vamos pegar aqui, é. ó. Matar antes que a gente... Não pode mais? Beleza. Aí, ah, ah, precisa... talvez eu nem precise matar ninguém, né? É, então. Olha lá. Era isso que eu queria fazer, mano. O nosso parceiro, pelo menos, é bom aqui, né? É. <risos> eu só queria dar uma reladinha, sabe? Ixi, no ó, nem, cara... vai, nem vai chegar um minuto e meio, será? O dia vai bem. Nossa, eu quase matei, mano. Nossa, ele o <risos> querendo causar. Olha lá, deu uma anulada no grip Só falta uma, ó. Capaz de nem, nem precisar matar nada. Ah, eu nem. Eu tô de boa. uma pimenta, cara. Já tô de boa. Já tô muito louco a hora dessa de pimenta, cara. Ah, boa, deu bom. 1 um minuto e 49, ah, escapou, Joizo. Boa. Nossa, escapou. tá valendo, mano. Ah, foi legal, Bruno. Foi bom. Apesar de eu ter me dado mal, né? É. Bom, eu vou é... experimentar a pimenta brava daqui, né? Você gosta de menta, pelo menos? Não. Nossa. Assim, pura, pura, eu não gosto. Eu gosto, assim, no meio da comida e tal. A gente tenta ser bonzinho, bota no meio da comida ali pra ficar melhor. É... Nossa, Ou um salgadinho cara. bem apimentado, você é louco Tem uns salgadinhos boa. bravos, hein, mano, você é louco <risos> Muito bom, então ah, acompanha, boa. né Acompanha aí pra vocês poderem saber como é que vai ser Essa trollagem, e deixa nos comentários Se você pensa em alguma outra trollagem pra gente fazer Também, rapaziada, quem sabe a gente faz Em live, vídeo, alguma coisa aí É isso, é isso Joizão, valeu, demais. meu mano Tamo junto, Brunão. É nóis, Até Até foi próxima. bem legal, hein? Valeu, galera. Tamo e deixa junto. Deixa o like ah! aí, ó. Compartilha, de né, Brunão? Deixa o like, se inscreve aí e vai no canal do Joy que tem vídeo de trollagem também. Muitas, muitos vídeos legais aí pra vocês. Tamo é junto, link na descrição. É nóis, valeu, valeu. fui!